Bem-vindos à nova série de Férias da Irmandade, onde estamos na última versão do Minecraft com os mods mais incríveis de todos os tempos para se explorar e também fazer tudo que tem de mais top no Minecraft. Além disso, você também terá o trio que fundou a Irmandade. E eu te garanto que essa aventura será incrível. Pois essa é a Irmandade Origens e sejam bem-vindos, meninos. Olha lá, quanto ah, tempo lá. que nós não gravar junto assim, né? Oh, eu diria até que a gente voltou às origens. Caraca, hein, ó. Pô, a última eu... vez foi em 2007. Eu não era é só mesmo? amigo de 2007, não. É, ué, você era eu amigo dele? Lá. Eu não, nem conheci o The Last 2007, mano. Que loucura. Mano, pera aí, pera aí. Eu pensei que nós tínhamos ficado amigos juntos. Agora vocês são amigos dele de 2007, eu não sei. <risos> LG, <risos> você não sabe de muita coisa. Volta aqui, não pode não. Ó, <risos> <risos> oh, gente, seguinte. Uma coisinha antes de começar é que eu percebi que dos itens iniciais eu ganhei um colarzinho, um amuleto que é roxo. Vocês ganharam também? Nossa, meio? isso é roxo, convido. Tinha que ser o roxo. verde. É, aí, ó. Eu, eu tava dando uma lida. O meu me dá 15% de chance de definir qualquer ataque. o de vocês? Mano, o meu me dá velocidade de mineração. Que uh, roubado! Isso, o meu me dá 1,5 mais ataque damage. Caraca, ô! Eu... Herbado. Vocês começaram também com esse aqui, mano? Esse aqui parece da hora, ó. Anel uh. das sete maldições. Pô, se tem maldição, eu não quero pra mim. É, pode eu pra você eu, eu também tô não, pode ficar com essa maldição aí. Eu não <risos> aqui, mano, eu tenho... Coloca um de em né? cada é, dedo aí, aqui, pô. Aqui, vou, vou, Coloca um cada cada dedo aí, não vai conseguir mais nem andar daqui a pouco. Mano, vocês não vão acreditar. Ah. Esse anel, ele dá sete coisas excelentes pra você, mas em troca ele te dá sete maldições também. Já, já, tô, já tô tendo que andar com vocês, Ai, mas já não é sei se isso é bom ou ruim, eu tô não. Tá? eu acho assim que no começo deve ser muito ruim. Mas se a gente tiver bastante forte, talvez valha a pena a gente usar esse né? eu... anel. Depois que a gente falar sobre isso, ou oh, LG, você esqueceu de explicar que essa é uma nova série que vai estar tá acontecendo nos nossos três canais. Ou seja, primeiro episódio sai aqui no canal do Mano Lajota, segundo episódio sai no meu canal, e o terceiro episódio sai no canal do Teletinho Vale É, e ó, agora a descrição do YouTube tá bem mais prática, gente. Então, literalmente, o primeiro link, vocês vão ver o bonitinho, o botãozinho, é o vídeo deles ou o canal para vocês clicar e verem e se inscrever, né? E tem que assistir, gente. Esse aqui é o primeiro episódio, segundo episódio no canal do Apu, terceiro no meu canal. Cara, e verdade, eu vou passar é lá do... em rodízio, Pô, rodízio. Vocês nem estavam falando, mano, mas o que é mais doido é que a gente está jogando com um bilhão de mod e é na 1.19. Ou seja, a versão mais atual do Minecraft, onde tem o Warden, tem sapo, tem... Que, que mais tem na 1.19, Delante? Mano, os modders estão trabalhando mais que a Mojang. <risos> mano, ó, eu acho que a resposta já tá nesse primeiro mod das sombras lindo que a gente está usando e os biomas louco aqui, né? Eita, doido. Eu peguei uma madeira aqui, mas eu reparei que ela é uma madeira um pouco mais fina ele é foi, a, gente a madeira caminha né? pra mim. Véio. Ó, é gente, verdade. deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Como hoje a gente vai fazer um início épico, eu já separei um objetivo pra gente. Deixa eu ver que esse amiguinho troca aqui. Eu tô vendo aqui, rapaz. Mano, ele é o cara das ervas, Eita. ele tem várias muda aí. Mano, tô de boa. Olha essa cavernona é impressão. minha Eu tô, eu tô fraco, não tô conseguindo é quebrar madeira, gente. Que isso? tá me atacando? Tá Dreti, me defende. O me defende, Dreti. Não. Sai, vai, ataque eles por mim. Vai, vai, andem logo. É couro, Boa. já pega couro pra fazer alguma coisa. Boa, ó, gente, enquanto vocês estão derrotando a lama aí, eu vou falar pra vocês, o nosso objetivo aqui pro início é épico é fazer uma mochila de viajante. É uma mochilinha linda que a gente pode customizar. Ó, tem mochila de ovelha, tem do nether, tem de magma, tem de neve, tem de esponja, de ferro e por aí vai. Tem mochila de tudo e cada uma delas dá um efeito especial pra gente. Então o nosso objetivo é conseguir todas as mochilas. O que vocês acham? Eu achei legal, velho, só não entendi por que, que tá bugado aqui o laço. Eu não consigo pegar o burrinho. Boa, gente. Você quer que eu O que é isso? Da filha da mãe Ó, <risos> oh, mas antes vocês começarem a brigar e Já começa a invalidade Eu quero fazer só a mochila inicial hoje Pra começar bem e explorar alguma dungeon diferenciada Então, a gente vai precisar do quê? De quatro couros Uma barra de ouro Um baú Um saco de dormir E dois tanques de mochila Que faz com vidro e ferro Basicamente, é bastante coisa Mas nessa exploração inicial A gente vai conseguir para fazer três mochilas, beleza? Mano, beleza Eu, eu apoio O mais da hora é que a gente pode customizar De acordo cada um com os seus gostos Cara, tem uma árvore que tá petrificada aí, não dá pra Mano, pegar eu, eu, eu achei uma coisa boa Eu achei uma coisa boa que que Tem achou? um navio que que abandonado aqui do lado já Vem, vem aqui é, até tá. mim, é numa árvore azul mágica Cola aí, vamos fazer umas ferramentinhas básicas pra ir pra lá Não, é, chega eu aqui, vou, ó, calma, calma, calma aí, calma aí LG, agora, ah. você, tá vendo, você tá vendo a árvore verde aqui? A árvore, a árvore verde? verde? É. Todas! <risos> aqui, ó, ó esquerda Ah, tô Vem pra cá, chega aqui Eu tô com uma bancada de trabalho Eu vou fazer umas ferramentas iniciais pra gente Pegar um pouquinho de pré aqui. Uh, boa! Já lança a picareta A gente faz todas as ferramentas básicas Pra garantir também que nós vai sobreviver aqui, né? Porque pensa comigo, ó, se tem mais bloco, tem mais bioma, tem mais monstro. Tem mais monstro, tem mais dificuldade. Eu tô, Ih, mano, eu tô, eu tô muito tentado a usar esse anel da sétima audição aqui, LG. Mano, é, eu acho que você devia, muito mano. aqui, gente. Mano, mano. Mano, eu, é o minério 2 em 1? É o minério 2 em 1 só, mano. Eu quero pegar é. ele, mano. Me, me, dá, me dá uma picareta de tempo. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aí, valeu. Ô, LG, Fica olha só, se tu equipar o anel da sétima audição, você vai poder ter um a mais de looting, olha só. Não nossa, mano, é bom. Testa aí, testa aí. eu Tava dando uma olhada nesse anel ali antes da gente começar, ele ele ele faz todos os mobs pacíficos, não pacíficos, os mobs naturais ficar com raiva de você. Mano, imagina se <risos> vai nadar e tem um salão <risos> te atacando. Não, se você for na vila, o Iron Golem que ele é, ele é pacífico, o Iron Goli vai querer matar o C, vai. É muito ruim. Tá, do, oh, <risos> o Iron Golem mata em dois. tapas, gente. Oh, você vai 70 pegar mil aí. likes e a gente joga com o anel. Você tá maluco? 70 <risos> mil? Você quer saber? 70 mil 70 mil a gente faz. Tá, tá, Ô, tá, tá, aí. Oi. O que que aconteceu? Por que que você, por que que você tá levando as costas? Então, as aí que assim, pensa comigo, ó, pô. Eu tenho as ferramentas e não tá na minha mão. Você achou que que ficava onde? O meu, meu capuz não é tão grande assim, mano. Ó, o Delete colocou aí também, ó. Tinha que a gente guardava nos bolsos, velho. Mas não, não, a gente é equipa do lado. Não ó, as suas picaretas tá enganchada aí no seu cinto. Conseguiu 11 pedras, gente. Um é velho. verdade, tá. Ó, me segue aí que vamos pro oceano. Eu, eu, eu, eu quero gente, olhar aquele barco. Olha essa caverna Oi. aqui. Olha o tamanho. Eu já vi, mas parece que não tem fim, né? Galera, olha para mim, eu tô andando sobrar as águas, parece. Por que você tá fazendo isso, Delete? É graça do golfinho também. Tá, ó, vamos explorar aqui e vamos ver o que a gente acha, pessoal. Mano, tem um baú dourado aqui. Mano, o baú dourado tá lotado. Meu Olha isso. Deus. Pera, vocês ganharam um monte de conquista. Que isso? Peraí, tem outra aí? eu peguei já o baú. LG, oi, você pegou esse baú aqui? Peguei, para... É cheio de item tá cheio Mano, de item. mano, mano Descobri Sim. como funciona os baús Pelo que eu entendi Todo baú que eu abri Vem item pra mim Mas pra vocês vem outros Então todo baú dá pra ser explorado mais de uma vez Cara, é um baú pra cada, velho é, Vocês pegaram os itens do baú dourado ali também? A gente já abriu três vezes o mesmo baú E veio um item diferente pra todo mundo Pelo que eu entendi uh! Enquanto o baú está dourado Que nem o sol Todo mundo pode pegar item E na hora que ele fica azul Daí já não é, Então vocês também tem uma picareta de, de ferro Escrita Lente Picareta de ferro ao The Heartbreaker. Não, eu não mas eu só tem, vi uma perda de, de pedra pra mim. a minha infortuna 2, velho. Ela eu, tem... eu, tenho, eu tenho um arco com força 3, durabilidade 3 e remendo. Pera aí, eu, eu não é, consegui nenhuma é. ferramenta. Na, na real, consegui vários. Vários minérios. Eu consegui uma ferramenta pra você aqui, ó. Pega aí. Cadê? Outra peça de pedra. Obrigadão, oh, é, é. mano. Pô, oh, geralmente esses barcos aqui, eles têm, eles têm mais looting, não tem não? Tem outro baú ali, ó. Oh, ó, eu pô. achei dois baús no total. O máximo que pode ter é três. Opa, aqui, opa, eu, baú dourado. Opa. Tô sem ar! Eu ia falar ah, pra não des... pegar o baú, mas eu lembrei que eu posso pegar também depois. Tem outro ali em cima, tem outro ali em cima também. Não deixa eu passar, deixa eu passar! Gente, mano, tão, eu não consigo entrar, rindo. vocês estão tão a porta. Eu vou esperar aqui. Mano, olha, olha como a lua é linda, né, gente? Ai, eu ai, tô mais dando uns sei, seis hein? Seis Cuidado, bola, né? oh, eu peguei um globo terrestre. Deixou, deixa, deixa, deixa, eu passar. Obrigado. Galera, hora da exploração noturna. Achei o mapa do tesouro. Mano, tá uma escuridão absurda. Calma, calma, calma, calma. Galera, olha só, eu consegui uma coisa esquisita aqui. Hum. A minha bota tá me dando dois corações de vida. Bom, vamos, vamos voltar para terra firme, gente. Eu tô, tô com medo dos monstros que podem spawnar aqui na, na água durante a noite. Tem Cara, spawn, é que você pegou? Eu não peguei, não. <risos> Nossa, <risos> tem coisa nesse baú, velho. <risos> É o baú da comida, né? Oh, uma coisa legal não, é que a gente eu já tem ferro minério. Ah, ah, eu passei por esse que, por sinal, eu já tenho ferro para fazer as nossas três mochilas. Oh, oh. louco. Aí sim, velho. Mano, eu tenho um cachecol. Isso é bom ou ruim? Um cachecol da invisibilidade, galera. Pô, pô acho que não é muito eficiente esse cachecol, não. Pessoal, pessoal, Ué, não? venha pra terra. Tá Começando a vir os mó baiada aqui me atacar. Cadê você? Na terra. atacado tem... pela mó baiada? Estou chegando, só preciso Eita. Gente, tá muito lindo se marcar com shaders, velho. meu Deus do céu. eu tô vendo um zumbi dourado ali e mais umas ovelhas, mano. Eu vou fazer recurso pra nós ter uma cama. Faz. Zumbi, saia de perto. Você não tem o que é capaz, zumbi. Saia, saia. Creeper, também nem adianta. Isso é uma vaca? Mano, eu achei uma vaca que, que é da cor de uma ovelha aqui. Me confundi todo. assim? Gente, tem tá uma família de creeper atrás de mim. Oh, delete, te vendo aqui, ó, Delete, eu tiver aqui, Delete. Delete, atrás aqui, ó. Opa, Ó uma boa ali, ó. Olha, você não está tá tão invisível, não, cara. Seu corpo é, sumiu, mas você na. que é sonzinho, Será que o Creeper me vê? Bom, o Delete, ele tá vendo. Ah, <risos> tá, ó, gente, calma aí. Eu achei duas coisas legais. A primeira é uma placa que pode indicar algo. E a segunda é esse mapa do tesouro enterrado. Vamos conseguir coisa para fazer umas camas para ficar de dia. Aí logo que ficar de dia, a gente vai pro tesouro. Depois a gente vai pra plaquinha. Mas já tem duas explorações top para nós. Bora, bora, gente. Curte, curte, curti, curti, curti, curti velho. Ó, tem uma placa ali, ó. Cheia é a placa. LG, tem um jogador de futebol americano aqui atrás de mim. Cadê? Ó, Delete, eu já vi oh, essa tem placa. Tem um Baby Creeper. Tem Cuidado, baby Creeper. Atrás de de mim. Deixa essa placa para daqui a pouco. Tá bom? A gente vai depois nela Vamos primeiro no tesouro. Meu Deus! Sa nasceu um feixe de luz ali no ar, falando que nasceu um boss. Oxi! Salão aqui não serve. <risos> eu só, só tenho não dá, uma... dá para misturar as lãs. é o problema. Eu quero uma cama marrom para mim. Corta aqui de novo. Ah, tem vai, vai. vaca branca é ah, maldita. Né? Foi aí, tem três? Boa, eu tenho cinco. Eu preciso de uma... Tá. Pera tipo então, tá aí, eu, eu consigo fazer uma aqui. Ô, gente, eu não quero morrer, sou o primeiro a é morrer, velho. Delete tá tudo bem, mano. Pode ser o segundo. A impressão, meu zumbi tá atacando carne podre ali. Por que Ele, ele tá, tá atacando! Podre? Calma aí, eu vou atacar ele. Ele acertou em mim! O que, que ele fez? Me jogou carne podre! Bom, eu tenho uma cama, vocês conseguem fazer de vocês pra gente dormir? Madeira, madeira! Dropa madeira que eu faço as camas! Eu não tenho! Eu tem uma árvore aqui, aqui. tem uma árvore aqui, tem uma árvore aqui! Pega aqui, pô! Eu tô com o cheio! Você vai fazer uma pro Delete também? Não! Não? Eu não tenho! Tá, Delete, cola aí é que eu faço pra você aqui uma cama. Delete, cadê você? Tô indo, tô indo! Ah, tô Tô dormindo aqui, já ganhei até um bons sonhos bonitinho aqui. Bons sonhos. Eu só queria Uai. dizer que a gente levou quase a noite inteira pra poder fazer a cama, mas tudo bem. Velho, é detalhe. Olha, cada um leva a sua cama, sol. mano. Ô, louco, que lindo! LG, olha o que eu ah, ganhei, não. mano. Vem cá, olha aqui. Ah, cadê tu? Dá, dá pra você tirar esse cachecol enquanto o. Ai, ouve, né, tem um, tá um lobo peru. aqui, velho. Me ajuda aí. Para, lobo! Lobo, mal! Lobo, mal! Lobo, mal! Pronto, Batário. nós te protegemos, Delete. Gente, olha o que eu achei! Um... Um cinto então, de caveira? Cadê? Cinto de caveira? Ô, louco, que da hora! Puxa, que top! Olha o que eu consegui, ô LG. Tem uma comum hatch grabs. Ó, tem uma para cada um. Pega aí, Delete. Como, Pelo como que eu entendi, tem que segurar e clicar com o botão direito e eu ganho o chapéu. Eu ganho o chapéu! Eu virou um pirata. Olha o meu! Mano, que <risos> O meu é ridículo, <risos> Meu Deus do céu, mano. Eu não gostei, não quero, não quero. Vou pegar pra vocês aí. Eu tenho um outro aqui, ó. Esse aqui é mais legal. Ai, Olha esse de, aqui. Deixa eu ver. Ficou legal na cabeça. Ah, cara. esse tá maneiro, está tá maneiro. Tá, ó, gente, faz o seguinte aqui, ó, todo mundo. Parem, organizem o inventário de vocês, que nós vai em busca da primeira aventura e eu já tenho a segunda planejada, tá bom? Uh, beleza. Dale, dale, dale, dale. Gente, ó, eu percebi aqui que eu tomava inventário que eu consegui um anel de ferro que me dá mais um de armadura. Não mudou nada, né? Pirata, LG. Mano. <risos> Chega a ser engraçado, porque o, o pirata aqui vai atrás de um baú, uh, um baú agora, tá bom? Pera, mas é o mesmo? Olha se é o mesmo. Vem cá, deixa eu aqui. ver. Dropa aí, dropa aí. Olha se é o mesmo. Ah, é o mesmo? Oh, Apo, ah, você tinha aquelas madeiras estranhas? Vê se dá para fazer barco com ela. Enquanto isso eu vou dar uma entendida aqui no mapa. Calma aí. Oh, calma aí. Antes de sair dessa aventura, eu tenho um desafio para nós. Hum, meu Deus de lixo. Um de lixo. <risos> Mas um barco só que já eu é tenho da, aqui. Já que nem nas traias. Aqui, ó. Pega aqui. Antes de sair para fazer a ah. aventura, cada um de nós vai comer uma sopinha suspeita. Uh, gostei. Já vou mandar ver. Mano! ó, oh, Peguei é salto. Eu Quando também. ensopado é sans. <risos> deixa eu ver. Deixa eu ver Ah, não. Eu tô com... Meu Deus do céu. Tô com yeah. Não bate nem na um. Não bate nem na um. Que isso aqui, gente? Uh. Um fantasma. Tá. <risos> bom, ó, pelo que eu tava vendo, o mapa aponta para este lado aqui. Tem uma aranha atrás de mim. Presta uma madeira aí pra me poder fazer um barco. Pega ali, mano. Ô, oh, e uma aranha que me dropou uma botinha de couro. Explique. Mano, é que a aranha tem oito pernas, né, velho? Justo. Tá. Nossa, que sendo bonito, né? Cadê, cadê o barco? Eu tô tá aqui. Mão, vai para frente, vai, pode ir, vai reto. Ah, ô, oh, a vista é bonita. Oxi, tá pra... oh, eita, tem bom. um navio ali. Eita, pela... Deixa eu ver se é ele aqui que tá marcando. Não é ele, não. Passar reto, passar reto. Yeah. I don't Reto? o, o LG, é são é seus parentes? É, meus parentes, os ali, mas é, teve, teve brigadinha de família no Natal, então é melhor passar reto, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. <risos> mas Natal é época do ano em que o amor tem que reinar na família, mano. Perdoar, Ah, Natal é mês que vem, daí, deixa pra lá, entendeu? Oh, uma coisa legal é que com, com, esse, com essas cheias, com essas sombras aqui, parece que o oceano é infinito, né? Então, eu ia uh -huh. falar, imagina você faz um monstro aqui do nada. Opa, a pô vira pra esquerda. Esquerda? Não é para aquele barquinho ali, não? Vai nele, vamos nele, mas não é nele, não. <risos> Não é nele, mas nós é vai. Poxa, que marquinho bonito, mano. Olha, é uma jangadinha abandonada. Será é que é abandonada? Será que não tem ninguém aqui, não? Tem alguém? Sério? É o seu Gerson! mesmo aqui. seu Gerson! Como que sobe? Acorde <risos> nós, seu Gerson. Mano, tem muito baú de looting aqui, velho. Mano! Ah, esse bolo é horrível. Eu gente... fiquei é mais feliz quem tem. Olha depois. o tanto que tem aqui. Vários baús dourados. Olha, tem comida. Mano, tem muito baú dourado. Que sorte. A gente é muito traiçoeiro, velho. O cara tava aqui de boa pescando. Chegou <risos> pra roubar todos os itens dele, velho. Mas somos piratas. Mano, mas... não roubamos nada dele, não. Porque os baús também já eram pra ele. Esqueceu? Nossa, LG. Verdade. Mano, fui Além agora, né, Falei? Mano, eu tenho bacalhau trans assado transendeu. já pra comer aqui. Eu tô tranquilo. Gente, é, eu, pessoal. Digamos que eu, eu acho que eu vou ir pro mapa do tesouro lá. Vocês vão vir? Eu vou com você. Agora o povo vai sozinho. Não, não me abandone. Vai, bora, bora, bora, bora, Gente, tô olhando o mapa e tá começando a carregar. Vamos seguir em frente que a gente vai chegar no tesouro. Pô, oh, o mais legal é gente... que é três tesouros, um pra cada. Terra velho. vista! Isso é cara, muito legal, cara. É um... É um... É uma praia mesmo. Que da hora. Mano. Oi, é bonita, né? Tem até os coqueiros. É mais ou menos, na verdade, né? Não é tão bonita, não. Mano, olha no mapa. É uma, é uma ilha. Mano, peraí, deixa, deixa eu descer. Oscar, os caras! Ele anda de lado. É ele mano. anda de lado. É ele... Vai, você vai ninguém. moscando, vai moscando. Cadê? Olha o outro que verdinho. Vai virar hambúrguer de Siri que fica aí. Ó, <risos> Tá. Ó, aparentemente o tesouro está. Eu acho que é nesse bloco aqui. Vamos ver você acaba certinho. Eu sei fazer o bug de X-ray, hein? Não, mas com bug não, né? Aí, ó, achei. Tá aqui. Como que faz, velho? Porque meu inventário <risos> tá lotado. Meu oh. Deus, eu consegui até o um disco musical. O uh, capacete. Cara, o mais legal <risos> é que <risos> eu posso ficar aqui o baú aberto aqui que eu sei que vocês não vai roubar meu item, velho. Ah, mas eu acho que estou roubando o seu fôlego aí. Mano, já que você pegou o coração Mário, no meu apareceu, mas eu não vou pegar, não. Então, Ô, oh, LG, pega aqui, ó, mano. Você tá com nossos minérios aí, então Sim, pega aqui, ó. É. Felo, Quem tiver minério, manda esmeralda. pra cá. Tá, galera, vamos partir de missão novamente? Bora, bora, bora, bora. Será que eu consigo levar o seu seriguete comigo? Cara, espero que não, né? Porque ele vai ficar te atacando, hein? Eu vai, acho ficar que... riscando, vai ficar <risos> te Vai ficar te mira na sua pro sol Mira sol? pro sol, olha que linda essa visão. Mano, olha que... Tá, ó o que vocês acham da gente já chegar e já dormir agora para começar a próxima exploração? Já que tá ficando de noite e agora a gente tem cama, pelo menos. Mano, vamos. excelente ideia. Mano, e esse bioma aqui totalmente normal. Pô, mas o pior é que esse tipo de bioma aqui existe mesmo. Tá ligado? Eu perdi a minha cama. Eu acho que eu deixei para trás. Não tem problema não. Vam, vamos, vamos, vamos. Tá, ó, seguinte, seguindo para este lado aqui, que é onde a gente estava antes, eu lembro que eu e o Deletinho havia avistado um poste e se e eu o não... O tamanho vi... do coelho, velho. Onde tem coelho? Coelhão, velho. Olha que bonito. <risos> Meu Deus. Meu Deus, é o Coelho 2. É o Coelho criado a Todd, mano. Mano, eu não ataco ele nem ferrando. Ó, seguinte, deixa eu falar aqui pra você, gente. Seguindo pra lá, eu e o Deletinho tinha achado um poste E nesse poste, se eu não me engano, tem uma placa. E essa placa vai é mostrar pra gente onde tem alguma coisa pra gente explorar muito das maneiras, beleza? LG, mas a placa ela não mostra o que é, ela só mostra que tem alguma coisa tanto de distância. Então, mas independente do que for, a gente vai pra lá e vai explorar. Porque querendo ou não, ainda falta alguns recursos pra gente poder fazer a nossa mochilinha. Querendo ou não, a gente já tem o ferro e o ouro, que era difícil, mas a gente precisa nesse caminho pegar couro e areia para fazer vidro e lã. lã também. É verdade? Eu acho que vai faltar lã também, já que a gente é gastou para poder fazer a cama, né? É, vai faltar três lã brancas e seis lã vermelha. Nossa, ó, trabalheira, hein, gente. Não, não, não. Eu tenho uma tesoura aqui, então fica até que fácil. Cadê? Vocês lembram onde estava aquele poste? Era para cá, não era? Aqui faz, tempo, faz pouco tempo que eu estou aqui, mas eu já me sinto em casa, sabe? Ó, a gente retornou para o início. Lá, é lá, é para lá, é para lá. Tá vendo aquela árvore que a gente quebrou pela metade? Sim. Então, era bem após ela. Enquanto vocês estão tá arrumando o inventário, gente, tô olhando aqui as placas e tem duas plaquinhas. Uma apontando que tem para um lado 400 blocos e outra para outro ladinho a 400 blocos. Calma aí, você passou pelas vacas aqui, ó, mano. Eu dá quero pra pegar aqui um que tá couro. apontando para 400 oh, blocos. É verdade, mano. Eu, eu nem me lembrei. Vamos, vamos pegar couro já. Ajudei, Delete. LG aqui, ó, tá cheio de ovelha, mano. Pega a lã delas aqui, poxa. Cad, cadê vocês? Tem plantinha vermelha aqui, dá pra gente já fazer o corante, ó. Mano, ô, oh, tô tentando achar uma por toda hora e ele ficou com esse, com esse cachecó que não dá para achar ele, mano. Eu tô pensando, mano, em confiscar. O que você acha, Delete? Mano, vamos fazer o seguinte, LG. É. Vamos sair pra, pra um canto aí. Se ele falar, eu tô aqui, cadê? Espera aí, eu. eu fala, cadê você? Mas não achou. Melhorou? Mano, a ah, boa. Faz o seguinte, me, me dropa esse cachecol, carrega pra você, tá bom? E quando você tiver a mochila, você guarda ele. Pô, Delete, pega aqui, pega aqui a lã. Aparece, ah, aparece, aparece. Olha eu, eu, eu agora. Mano, ele parece um varal. Tá, tá estendendo os <risos> itens, mano. Parece um varal. Mano, não faz isso não. Leva uma é. flecha junto aí também. Vamos fazer o seguinte, me, me sigam você dois e vamos seguir aquelas placas que apontava para ter uma uma vila, uma danjo, algo do tipo. Lá no caminho a gente acha as vacas e se dá sorte, a gente acha alguma coisa boa, cheia de luz para nós. Oh, se vocês verem flor vermelha no chão aqui, já vai pegando para nós fazer os corantes. que oh, aqui por sinal. Alguém tem espaço no inventário? Eu tá, peguem pelo menos seis, tá bom? Já tô com nove. Boa. Agora toma oh, um então, se... couro e lã. Oh, acho que esse aqui é uma ovelha. Ah, isso que é uma velha. que linda. Oh, gente, olha aquilo. Meu Deus, o que é aquilo? Ah, peraí, vamos. vamos nossa, pegar... vamos pegar os primeiro, primeiros, não, a gente vai perder o foco. Conheça a gente, pega os coro aqui. todo. No é, vamos morar a... aqui. A gente já achou nossa casa. <risos> tá, vamos para aquela casa e vamos ver o que ela tem para nós. né? Vamos aproveitar já a exploração aqui para descobrir. Mano, Ela tem tudo para nós. É mano, nossa casa agora. Mano, a última vez que eu vi uma casa de comer era uma armadilha. <risos> Pera, é uma casa de comer? Como assim? Olha o telhado é um ali, seno. Bonita, mano. Olha isso. Mano, oh, galera, tô cansado, hein? Tem um, um baú aqui, hein? LG, Não quero mais. <risos> Eu não, tô, não sei se é um o Apu que tá falando, não. Tá invisível. <risos> mano, então tá um tapetinho Olha né? ali o dono! Olha ali o dono, tá perdido! Opa! Ô, oh, Sousa, vou entrar aqui, tá bom? Eu tô entrando na casa, mano, BL, mano gente... essa é a casa mais linda que eu tive na vida. Tem uma Deixa cozinha, uma cozinha! <risos> vamos esquentar os peixinhos, esquenta os peixinhos. Nossa, vamos morar aqui, velho. Eu Al quero morar aqui. Alguém tem, tem madeira, carvão, alguma coisa para esquentar os peixinhos? É... Eu tenho, eu tenho. Coloca aqui, coloquei, isso, eu coloquei, que não... Não, coloquei nos dois aqui atrás. Caraca, que casa linda, mano. Mano, Ô, essa pú, casa aqui ó, é pú. completa. Morre. Olha o olha que veio para mim. Ah, não. Ah, não. Então, para pra minha sorte, eu consegui uma poção de força para atacar vocês. Cara, ele já botei minha picareta ali. LG. Agora é dele. Olha, uma poção para ele de força. <risos> que da hora, cara. Tá. Oh, ah, o Delete, coloca não. aqui, ó. coloca os carvão dessas duas aqui. Olha as madeiras. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, LG, foi você que botou os peixes pra assar? Não, eu coloquei só os peixes Ela, pra tipo, assar, não. Olha Oi. esse aqui, olha esse aqui. Não, não tira, não tira. Eu não quero conversar, eu não quero conversar. <risos> <risos> ele botou <risos> os bacalhau assado passar. assar. <risos> Por isso não tá assando. e vocês ficam pegando o meu pé aí, ó. Mano, vocês acabaram de passar por um baú aqui, velho. Não viram. já, nossa, já peguei ela! Eu já peguei, gente! Esse baú. Mano, essa casa é nossa. Tem três camas certinhas aqui. Tá, a gente pode passar a noite aqui hoje, mas a gente tem que fazer uma nossa. É uma casa nossa, né, gente? Tá, eu apoio. Tá cheio de baú aqui em cima! Caraca, tem Nossa, tem couro! Mano, eu pego o um estilingue. Tem couro, <risos> LG, aqui em cima, tem seis couro. Pega aqui! Mano, olha isso daqui! Eu ataquei uma é areia. Eu, eu consigo atacar o que eu tiver no inventário com o meu xilingue. ataquei uma cama e uma tocha. <risos> <risos> Achei mais co... Achei mais ouro. Oh! Vem cá, galera. Vem cá. Gente, vem cá, ó, vem cá, olha tá isso aqui, vem, ó. Olha tomar, aqui, Vem tomar a poção aqui, galera. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Não, Não, aqui. <risos> meu Deus! Tome! <risos> Tome! <O que> <risos> é Boa! <risos> Ah, velho, calma aí. Não bate em mim, não. Agora eu tô com o Veneno 2 aqui. Deixa eu olhar esses voos que tem aqui. É o karma, pô. É o karma. Ih, tá de gente. Vamos dormir. A poção que coe e voltou em mim. <risos> pô, Mano, véio, simplesmente gostei, merecido. Hein. Galera, quer saber a verdade? Eu tinha inveja de vocês. Que isso? <risos> tá vendo? Tá bom. Agora, pessoal, você já esquentou os peixinhos lá? Eu tá esquentando. Ah. Alguém pega os peixinhos ali, que tem mais uma casa aqui do lado. Eu quero explorar ela. Tá, calma, se controla. Volta aqui, volta aqui. Vamos fazer mano, as coisas. aí eu, tá eu, eu, eu não vou. Eu não vou, mano. Isso daqui é uma estufa. Eu preciso olhar essa estufa. Cara, é a dele? Mano, é uma estufa muito bonita. Caraca, que tem aí? Cara, mas parece que tem uma a máquina hora. aqui. Será que é alguma, tem algum que é um tipo, tipo de, de, de um farm? Então, aqui, né? Alguém sabe usar isso? Eu ah, nunca tô... nem vi isso aqui. Mano, eu, eu, eu vou deixar aqui. Pera, calma, calma, aqui. fica aqui dentro. Fica aí dentro, LG. Fica ali olhando. Deixa eu ver se funciona. Tá. Não, eu gostei que a, a última pessoa que entrou deixou aberta. É a manivela, Vai do outro lado lá, pô. É isso Girai que ele tá fazendo. A, calma aí. Vê se Não vai vi. funcionar. Acho que ele vai Tá, girando. Um... Pegar aqui nós. Mas pra que serve? Não sei. Ó, oh, girou, mas não, não fez nada. Não, os canos estão quebrados. A gente tem que reparar ela para funcionar. Bom, isso é da hora, mas vamos deixar para outro momento. O importante agora é a gente fazer a nossa mochila. E pelo que eu vi aqui nas, nesse jardim, tá cheio de, flor, de florzinha vermelha. Então pega os recursos e vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou vir aqui na cozinha para trabalhar aqui bonitinho. Eu acho que a gente tem tudo menos os vidros. Vocês conseguem fazer isso aí? Vidro? Vou pegar areia. Tem areia? Não. atrás de areia então. Falta muita areia e algo para esquentar elas também. Eu, eu, eu vou craftando o resto dos itens enquanto isso. Isso, tá bom? Já achei areia. Vou trazer a areia pra casa, hein? Tá, vai pegando aí. Ó, gente, eu tava fazendo aqui os materiais pra gente fazer a mochila e o Dred falou que começou a chover. Eu quero ver a chuva. Apu, vem, vem, vem, vem cá. Pô, pô. cá, vem, pô. cá pô, vem cá, Apu, vem cá ver. Eu tô organizando a bagunça de casa aqui. Eu quero ver tudo. É, que é que mais que importante que isso. Vem a ver, pô A chuva é mais importante do que os itens que eu quero levar pra casa. Você nem furtão. tem casa, Usou como você só. vai levar pra casa os itens? Eu não tô furtando, não tô furtando. Eu tô escolhendo o que é bom. Mano, bora. Você trouxe as areia pra botar pra esquentar? Eu trouxe, mas não tem carvão. Coloca madeira. LG, você falou que você precisava de lã vermelha, né? Eu Isso. consegui fazer seis aqui, mas eu não tenho mais lã. Boa, já, não, já vai servir perfeitamente, ó. Porque, ó, com as lã vermelha e lã branca, eu faço saco de dormir. Ok. Ó, a gente precisa pra fazer as nossas mochilas. Saco de dormir, lã, ouro que nós temos, baú que nós temos. E agora só falta o tanque de mochila. Então, basicamente, é o Dene que tá as areias e a gente tem tudo. Caraca, é isso que eu chamo de início épico, porque, mano, na moral, eu tô com mano, muita coisa, <risos> velho. Deu tudo mais do que certo nesse início. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Querendo ou não, fala se é uma sensação de férias mesmo. Pensa comigo, tá um dia quente hoje, tá chovendo lá fora e teoricamente nós está aqui dentro, se divertindo e jogando videogame, mano. É uma férias, é, né? Só que o videogame é a casa do village que a gente tá pegando pra gente, né? <risos> ah. Você fica falando essas coisas, mas você surrupiu a vida toda do cara. Não, não. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui minha, minha, minha, minhas ferramentas também. Aí, ó. Obei. Que isso? <risos> Meu Deus, só sabe. Ô, LG, o eu tava mostrando para ele a minha caixinha de ferramenta, yeah. olha aqui. Olha que <risos> da <hora. risos> Vocês são doidos. Eu vou fazer é, eu as mochilas então. Vamos fazer o assim, seguinte, então. Eu vou ficar com as três mochilas e eu ficar com essas traições. Não, aí, não, tá não, bom? não, não. Me dá minha mochila. Eu quero ver mochila. Calma aí, que... já eu já fiz. Vou Vamos fazer. Vou fazer agora. Seis tanques de fluido e três mochilas. Galera, vocês estão prontos? Sim! Toma. Ó, primeiro de tudo, olha a mochilinha que bonita no chão. Olha que da hora, véi. <risos> Agora pega ela em alguém e coloca nas costas. Eu vou dropar outra aí. A sua espada tá bonita aí, Zé? <risos> tem como meditar o item nas costas? Meu Deus. Ó, gente, abri minha mochilinha e, mano, o espaço que tem aqui é surreal. Cabe tudo o que tinha no meu inventário ocupando espaço e sobra um montão ainda. Cara, LG, temos um problema. Me conte. Eu já lotei a minha mochila. É, é lógico, tá só acumulador, né? Ô, galera. <risos> Para finalizar, legal aqui, ó. Toma biscoitinho para ser de mel, um. Uma porção de presunto caramelado, galera. Que é isso também. Cara, assim, Caraca. eu não sei muito bem o que é, mas essa comida dá nutrição por 5 minutos e enche 11 pernil de fome. Nossa, eu vou guardar isso aqui então. Caraca, véi. que loucura. Mano, eu reparei que o villager ficou triste que a gente tá aqui e foi embora. É, pois é, né? Ó, oh, basicamente, então terminamos a primeira missão. Agora, bora pra mais um objetivo. Não, não, não, não. LG, antes, antes, calma aí, calma aí. Vem é, cá, deixa é. eu só criar expectativa. Olha o que eu descobri aqui, sem querer, querendo. O que? Quebra o favo de mel, quebra o bloco de mel. Que isso? Isso é um baú, né? Isso é um baú, né? É um baú. Né? baú. É um baú. <risos> Mas, pessoal, isso vai ficar pro vídeo do Apu. Então já se inscreve aqui no canal e vai no canal dele agora.